E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre ads, tá certo? Ads no mercado livre. Quais são os pontos que eu analiso e quais são os indicadores importantes? Sem delongas, sem enrolação, vamos para cima porque a gente ainda vai ter um webinar sobre todos os marketplaces, sobre todos os markets, mas por enquanto vamos falar sobre o ads do Meri. Essa dúvida surgiu. Né? Dentro do nosso box de pergunta no Instagram. Então, toda segunda-feira eu abro um box de pergunta. Você pode perguntar o que você quiser. Eu respondo todas as dúvidas durante a semana, tá certo? Mas essa eu quis trazer aqui porque tem sido muito frequente as perguntas sobre ads. Então, eu vou te falar as análises que eu faço, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro indicador, certo? Primeiro indicador, impressões, correto? Vindo da esquerda para a direita, impressões. Não tá tendo impressões? Alguns fatores, tá? O primeiro, a tua conta pode não estar tá relevante ou não tá ativa, né? Se tiver problema de reputação, problema de fatura sem pagar, alguma coisa do tipo. Então ela não vai estar tá imprimindo e vai ter a mensagem lá. Ok, Ale, mas tá tudo certo. O outro ponto, tá? Pode ser muito competitivo as palavras-chave que você estaria apto a aparecer. Tem muita gente anunciando e tem muita gente, às vezes, melhor que você ou com mais consistência. Então você vai ter um nível baixo de impressão ou você pode estar aparecendo né, em buscas que não tem tanta busca, vamos dizer assim, palavras-chave que não tem tanta busca, então não adianta você estar tá impulsionando, porque, é, Lógico que adianta, né, mas não adianta você botar mais dinheiro porque ele não está conseguindo imprimir. Além isso pode acontecer sim, existem buscas e palavras-chave que tem um volume de busca reduzido, e mesmo se você colocar 800 reais por dia, você não vai conseguir gastar, beleza? Então, impressões, matamos... Segundo ponto, tá certo? Cliques. Então, primeiro eu tenho as impressões. Para eu ter clique, eu tenho que aparecer. Então, impressões quer dizer que eu estou aparecendo em resultado de busca. Cliques. Se eu estou tendo muita impressão ou um nível normal de impressões e ninguém está clicando ali, estou sem clique algum. Primeiro que sem clique você não paga, né? Isso é um lado positivo. Mas você quer ter clique, senão você não estaria anunciando. O clique, ele pode ter alguns fatores que levam, tá? Ou você está aparecendo numa busca muito viajona. Porque as palavras-chave que você coloca no seu anúncio, no seu título, ali dentro da ficha técnica, é o que vai dizer em quais buscas que você vai aparecer. Então, se você viajou muito na maionese ali e tá malucão, você tá aparecendo em buscas erradas, as pessoas não estão clicando no seu anúncio. Esse é o primeiro ponto. Segundo, seu preço pode estar muito caro perante os concorrentes. Também pode estar acontecendo, tá bom? E o terceiro ponto que pode acontecer é em uma busca onde todo mundo vende esse carrinho com essa mesma foto, Cara, vai estar todo mundo igual. Então você não está chamando atenção o suficiente para ter clique. Tá certo? Então o que você tem que rever? Seu preço perante a concorrência, você tem que rever a sua foto para ver se você não está aparecendo, no, no, se não está todo mundo igual e ao mesmo tempo se você não pode estar, se pode ser que você está aparecendo, esteja aparecendo, na verdade, em uma busca sem noção. Beleza? Então, então sem impressão, sem clique. Agora, eu tenho impressão, eu tenho clique, mas eu não tenho venda. E aí nós temos um problemaço porque você está pagando esses cliques, tomando prejuzinho. O que pode estar tá acontecendo? Tá? Eu já vi vários fatores. Um fator, você copiou o melhor anúncio do cara tal e você não tem um, um, uma coisinha, né tipo um detalhe. Vamos de novo ao exemplo aqui. Então, pô, essa, o meu carrinho não tem esse negocinho aqui que é o que faz as pessoas comprarem do concorrente que eu quis clonar o título e a ideia. Então as pessoas veem, elas comparam o meu preço, o meu preço tá bom, elas clicam no meu anúncio, quando elas entram elas enxergam que falta algo no meu produto e elas não compram efetivamente. Então isso pode estar tá acontecendo? Isso pode estar tá acontecendo. Um outro ponto, tá, que normalmente ficam nesses pontos. Critérios que elevam a conversão ou prejudicam a conversão estão inteiramente ligados nesse caso também. Porque o cara já viu o seu preço. Ele já viu a sua foto inicial, ele fez uma busca, você apareceu. Então, provavelmente ele está com o produto ok, o produto correto, tá? Pode ser o seu preço de frete. Então, simula frete para as regiões que você mais vende e vê se o frete não está caro. Ale, mas é melhor, eu não tenho o que fazer. Mas aí você também não vai ficar gastando dinheiro nesse Ads, ok? Tá? Fotos, as fotos podem não estar claras ou nítidas e a pessoa fica com dúvida e ela sai para procurar outra coisa ou para ir em outro anúncio tirar essa dúvida. Descrição, pode não estar clara, sim, tá certo? As pessoas que querem comprar muitas vezes vão ler, as pessoas mais criteriosas. Avaliações, você pode ter avaliações negativas ou falta de avaliações, isso também dá um certo receio da compra. Tá bom? E perguntas erradas ou mal respondidas que estejam no seu anúncio também. Se o cara tá com dúvida, será que esse produto é bom? Deixa eu ir lá ver se alguém falou na pergunta. Aí tem uma pergunta, a pessoa falando do problema na entrega e você falando, ah, isso não é comigo, o problema é seu, cuida da sua vida. Então, tomar cuidado com isso aí também, as perguntas podem estar tá fazendo com que a pessoa não converta. Então, qualquer ponto que pode ser um ponto de dúvida, pode estar causando a baixa conversão do seu anúncio, tá? Isso é o que a gente analisa. Agora, dois fatores muito importantes, tá? Quando a gente fala de pads, de produto ads no Mercado Livre, um fator que eu analiso é o que eu gastei, o que eu investi, eu analiso para o global da conta, tá? Todas as vendas da conta. Por quê? Porque senão é muito difícil você fechar a conta só naquele anúncio, tá? Então, o legal é você reprecificar e colocar um percentual sobre os seus produtos. Isso a gente falou muito no evento do performance, a gente tem falado muito com os mentorados também, tá certo? Então, reprecifica 1%, 2%, 3% sobre o seu faturamento total, é o que você vai investir em marketing, então a sua conta vai ficar melhor e mais fácil de fazer e mais previsível, e você vai ter consistência. Por quê? Porque o outro ponto que quase ninguém pensa, e antes eu pensava diferente, é que a gente pode ficar pausando e ativando, pausando e ativando. Pausa, ativa, ativa, pausa, pausa, ativa, ativa, pausa. E a parada não é essa. A gente tem que dar constância para o robô poder otimizar. E ele precisa de sete dias, segundo o próprio Mercado Livre. Pra... Não sei porque que eu fiz assim, né? Eu assim. ele precisa de sete dias para poder otimizar as suas buscas e o seu resultado. Lógico, se um produto está consumindo todo o seu orçamento, pausa ele e vai estudar o que pode estar acontecendo, tá certo? Sem vender. Agora, se não... Deixa sete dias pro robô pensar, tá certo? Agora, se você acha que isso merece um like, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, segue, compartilha, para o seu amigo que precisava ouvir sobre isso e vamos pra cima, comenta aí se você tem usado ads no seu negócio. Valeu!